Ah Gabi, com certeza ela se tornou a personagem mais amada por todas as pessoas em 2021. E também a mais amada pelos animais, é claro. Cavalo, cavalo imundo do caralho! Mas você sabia que esse mesmo cavalo que mordeu a cabeça da Gabi é o mesmo que a Sasu utilizou durante o anime? Não sabia? Eu sabia não? Então assista esse vídeo até o final para você conhecer essa e outras curiosidades sobre Shingeki no Kyojin. Muitas pessoas me perguntam por onde eu edito os meus vídeos, principalmente os vídeos de rap Memes. Eu utilizo o Wondershare Filmora, que é um editor de vídeos gratuito que eu sempre recomendo para quem quer começar a editar vídeos. Ele acaba de atualizar para sua nova versão, o Wondershare Filmora 10, e ele vem com muitas novidades, como a nova função de Motion Tracking, basicamente a função que possibilita você gravar o movimento de pessoas ou de objetos. Por exemplo, eu tenho esse vídeo do Titã Colossal dançando. Eu posso vir na opção rastreamento, aí vai aparecer esse retângulo. Eu a área onde eu quero rastrear o movimento, depois inicio o rastreamento. Agora eu posso adicionar um emoji de vergonha, por exemplo. Arruma a posição dele e está pronto. Este é o titã colossal dançando com vergonha. Agora você não precisa mais passar horas e horas editando frame por frame para adicionar uma animação no seu projeto. Nunca foi tão fácil fazer uma animação desse tipo. Além disso, o Filmora 10 possui outras funções como a correspondência de cor, áudio ducking, keyframe, gravação de tela e muitas outras coisas que vão fazer o seu vídeo ficar incrível. E se você não tem PC e edita pelo o celular, eu recomendo Filmora Go. Tem para iOS e Android e tem várias funções e efeitos exclusivos que podem ajudar você a deixar o seu vídeo incrível. E também se inscreva no canal do Wondershare Filmora no YouTube se você quiser ver dicas e tutoriais de Filmora 10. Agora vá e libere a sua imaginação com Wondershare Filmora 10. Então temos aqui um cavalo que morde a cabeça das pessoas, não é mesmo? Parece até que eu já vi isso em algum outro lugar. Lembrando que na primeira temporada do anime, é nos apresentado o cavalo charrete. E por sinal, tem uma característica bastante parecida ao cavalo que mordeu a cabeça da Gabi. E esse é o meu cavalo charrete. Charrette gosta de puxar o cabelo das pessoas. Tanto que mesmo com uma bandana na cabeça, a Charrette viu o cara dando mole e tentou puxar o cabelo dele. Ele tava ficando quase careca de tanto que a Charrette tava puxando o cabelo dele. Tadinho dele. Só que é impossível o cavalo que mordeu a cabeça da Gabi ser a Charrette. Porque quando a Titan Fêmea apareceu, tentaram parar ela. E tanto o carinha com a bandana na cabeça quanto a Charrette morreram. A Charrette literalmente evaporou. O que nos leva a pensar é o seguinte. Se existia um cavalo com essa característica de querer puxar o cabelo das pessoas... Por que não poderia existir mais de um? O cavalo que mordeu a cabeça da Gabi, e se ele não quisesse morder ela? E se por acaso, ele viu o cabelo da Gabi dando sopa e resolveu puxar o cabelo dela? Uma coisa é que parece até que a Gabi foi escolhida para essa cena de propósito. Porque o Falco também ficou lhe dando mole perto do cavalo e ele não puxou o cabelo do Falco. É como se fosse uma pequena vingança pela Sasha. Tá, mas o que interliga esse cavalo com o cavalo da Sasha? Depois que a Gabi foge da prisão com o Falco, eles acabam parando em um rio pra beber água. Aí eles acabam encontrando uma menina. Eles falam que fugiram de casa e não tem nenhum lugar pra ficar. Aí essa menina leva eles pra casa onde ela está morando. E na casa eles são abrigados por um homem. Esse homem fala que o nome do lugar é estábulos da família Braus. Isso mesmo, é o mesmo sobrenome da Sasha. Meu nome é Sasha. Sou da Vila Dalper, ao sul da Muralha Rose. E esse daqui é o pai da Sasha. Em resumo, esse é o lugar onde ela morava. Essa é a casa da família da Sasha. Eles são abrigados lá e acabam trabalhando no celeiro, como uma forma de contribuição. E esse é o lugar onde ocorre o grande evento do cavalo que morde a cabeça da Gabi. E se você não se lembra, essa menina que levou o Falco e a Gabi pra casa dela é a mesma menina que a Sasha salvou na segunda temporada. Os titãs apareceram na muralha Rose repentinamente. Logo, a Sasha foi enviada pra avisar para as pessoas da Muralha Rose, que aquele lugar não era mais Um lugar seguro, e que precisava ser evacuado Chegando perto, ela encontrou pegadas de Titã, e viu que não era mais um lugar seguro E como fazia três anos desde que Ela não ia pra casa, ela acabou encontrando Uma vila nova no lugar da casa dela E em uma das casas dessa vila, ela encontrou Uma menina que estava perto de um Titã Que estava devorando a sua mãe, a Sasha pegou Essa menina e fugiu, só que o cavalo acabou Se assustando com o Titã, e foi embora daquele lugar E para dar tempo pra garota fugir A Sasha acabou lutando contra o Titã Ela deixou ele cego, e também conseguiu fugir e fugindo daquele lugar, ela acabou Se encontrando com o pai dela, e ele havia Encontrado a garota e o cavalo Que havia fugido de medo, e parece que ele acabou Ficando com esse cavalo, até porque Os negócios da família Braus é principalmente Relacionados a cavalos, e a conclusão É que esse cavalo é exatamente O mesmo que mordeu a cabeça da Gabi Você pode até dizer que os cavalos nem são parecidos Mas além do horário do dia, onde Aqui está muito mais escuro, vale lembrar Também que ocorreu uma troca do estúdio De animação de Shingeki no Kyojin, que antes era Da Witch Studios, agora na quarta temporada é o estúdio MAPA, e consequentemente haveria uma troca de animação, deixando as coisas um pouco diferentes. E se for parar para analisar, tanto a cor dos olhos quanto o cabelo são bem parecidos um com o outro, reforçando ainda mais essa teoria. Além disso tudo que eu disse, tem o caso de que o autor de Shingeki no Kyojin, Sayama gosta bastante de colocar easter eggs, como por exemplo, no primeiro episódio do anime aparece uma cena com algumas flores azuis, que logo em seguida acabam ficando cobertas de sangue. Só que acontece que tem essa mesma cena no último episódio da segunda temporada, e a Acontece exatamente a mesma coisa: flores azuis e logo em seguida ficam cobertas de sangue. E se for parar para analisar, são cenas idênticas, o que muda é somente a tonalidade de cores. Outro exemplo: as pessoas que possuem o poder de um dos nove titãs originais possuem a habilidade de se regenerar, mesmo na forma humana. O anime já deu uma pista de que o Eren era um titã mesmo antes dele descobrir isso. Isso é mostrado no terceiro episódio da primeira temporada, onde o Eren acaba batendo a cabeça tentando se equilibrar no dispositivo de manobra tridimensional. Uma cena depois mostra uma fumaça saindo da cabeça do Eren. Isso passa despercebido, onde acaba parecendo que é só um detalhe cômico bastante comum nos animes. A gente não sabia, mas esse era o poder dele de Titã regenerando seu ferimento na cabeça. A mesma coisa acontece com o Raina no episódio 17, na cena após ele ter sido supostamente pego pela Titã fêmea. Logo em seguida sai uma fumaça da cabeça dele, é como se ele estivesse se regenerando dos ferimentos que ele teve ao lutar contra a Titã fêmea. A gente não sabia, mas esse era o poder do Titã do Raina fazendo ele se regenerar. Basicamente, o anime é totalmente lotado de easter eggs. Seja a rápida aparição da Annie, Bertold e Raina, ainda crianças no começo do anime, diálogos que não faziam o menor sentido que só viemos a entender mais pra frente no anime, ou até mesmo quando o Armin olhou pra Anne quando mataram os titãs que estavam presos. Ou até mesmo no castelo abandonado onde a torre estava prestes a cair e o Bertold estava em posição suspeita. Parece até que ele estava prestes a morder a mão para se transformar no titã colossal. Naquela situação de vida ou morte, ele cogitou se transformar em titã naquele momento. Mas aí me veio e salvou todo mundo. Enfim, tem tantas referências e easter eggs nesse anime que eu iria ficar aqui falando o dia todo. Depois de analisar todas essas referências e esses easter eggs, a minha opinião é de que o Isayama realmente fez isso de propósito. Isso foi para os fãs perceberem que isso não foi somente uma cena cômica, e sim uma cena que tem todo um contexto e significado desde muito tempo atrás até chegar nessa cena. Eu realmente não me surpreenderia nem um pouco se o autor realmente tivesse pensado nisso. Ele realmente gosta de dar alguns easter eggs assim. Até porque como a gente viu, não é a primeira vez que ele faz algo desse tipo. Ele já chegou a fazer isso várias e várias vezes. E você? O que você acha dessa teoria? Você acha que o Isayama iria fazer uma referência a Sasha através desse cavalo que mordeu a cabeça da Gabi? Ou é muita teoria da conspiração para você? Escreva nos comentários. E se mesmo depois de todos esses argumentos, você ainda não acredita na minha teoria, só tenho uma coisa para falar para você. Confia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o um like se vocês quiserem ver mais vídeos de Shingeki no Kyojin. Obrigado por assistir e até a próxima.